Shalom, mais um devocional para o nosso coração. Encontra-se no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 1 até 4. Temos como tema o dragão versus o falso profeta. Quem é o dragão? Quem é o falso profeta? Vamos tentar buscar a compreensão na palavra do Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. E o versículo 4 diz assim a palavra do Senhor. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar a luz. Então apareceu no céu outro sinal um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. Meus irmãos, eu parei aqui um pouco porque isso tem aqui uma revelação muito profunda. Na verdade, esta mulher é Israel, essa mulher é a igreja. A igreja hoje é o Israel espiritual de Deus. E, então, apareceu no céu. O céu é o lugar de adoração, de exaltação. É na consciência do homem, é no coração do homem, é nos pensamentos do homem. O Israel de Deus, a igreja, hoje, na realidade da graça, ela, ela uma vez a ou outra, o dragão aparece, um sinal aparece na sua mente, em sua consciência. Vem, aparece como, como algo a condená-la, condenar a igreja, condenar a pessoa, né, que é a igreja de Cristo. Olha, os teus pecados do passado, olha, vão te pegar, você vai pagar por isso. Olha, você não é o bom o suficiente, você precisa fazer mais para ser aprovado ou aprovada por Deus. Este é o dragão que persegue a mulher. A mulher é uma figura da igreja e é uma figura também de Israel na Bíblia. Um sinal extraordinário apareceu no céu. Esta mulher estava vestida do sol. Nós sabemos que o sol é uma simbologia que Deus usa como a sua justiça. A justiça de Deus. Ela, ela resplandece como o um sol ao meio-dia. Então, o cristão, que é a mulher, o cristão que é a igreja, o cristão que é o Israel de Deus espiritual, ela está vestida da justiça de Deus, que é o sol. Vestida do sol, da justiça de Deus, que é Cristo. Ela vestiu-se de Cristo com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Esta coroa sobre a cabeça é o poder e a autoridade que Deus deu ao cristão, no nome de Jesus. Ela, a mulher, ou a igreja, o Israel espiritual de Deus, estava grávida. Grávida de quem e de quê? Ela estava grávida da revelação da palavra de Deus, que revela Cristo, que revela o amor de Deus, que é Cristo, que revela a justiça de Deus, que é Cristo. E gritava de dor. Quando a pessoa tem a revelação da graça de Deus, da justiça de Deus, há uma luta dentro dela, há, uma, há, uma, há um confronto entre a carne, e a revelação espiritual, o espírito, é, a carne vai usar o ego dentro dela para dizer que ela não é boa o suficiente, ela não está salva, ela precisa pagar o preço. É, ou seja, o ego, Satanás usando o ego, a personalidade da pessoa, vai tentar desencorajar a pessoa, é, dizendo que ela, ela para ser salva, ela precisa é, buscar a sua própria justiça. Mas a Bíblia nos diz que a nossa justiça... É, é dada por Deus é a justiça é, que Deus é a justiça de Deus em Cristo nós só precisamos receber e viver de acordo com ela daqui para frente mudar a nossa mente a nossa forma de pensar pois estava a dar estava estava a ponto de dar a luz a luz de quem de Cristo dentro de nós Paulo Paulo diz assim olha eu eu eu, eu sinto dores dores de parto até que Cristo seja formado dentro de vós então uh, esta linguagem aqui, a dor, é, dor para dar à luz, é Cristo. Cristo, a palavra de Deus, Cristo, o amor de Deus, Cristo, a graça de Deus dentro de nós. Ela precisa ser formada, formado dentro do cristão, cada um de nós, e isso de forma individual e corporativa. Mas, é, quando começa esse processo, há uma dor, há uma dor, e esta dor é os, são os ataques de Satanás. Satanás vai usar uh, a tua mente para tentar te desencorajar, desmotivar, te colocar lá para baixo, olhar para si mesmo, para o seu ego, para a sua personalidade e tentar ser, justi ser justificado diante de Deus pela, pela, pelo esforço do seu próprio braço. Mas a palavra do Senhor diz que a gente precisa descansar nele, em Cristo, na palavra dele, na promessa dele. E a cauda desse dragão, então apareceu no céu um, um outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres. Dez, na Bíblia, nós vemos que os dez mandamentos, e no livro de 2 eh, Coríntios, capítulo 3, no versículo 6 e o 7, Paulo diz que o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. O ministério que acusava, que matava, é o ministério dos dez mandamentos. Nós vemos aqui... É, este dragão Este outro sinal que apareceu é, Com sete cabeças e dez chifres Os dez chifres Chifres na Bíblia é, denota, é uma analogia de posição de poder E honra Agora o número sete, sete cabeças Cabeça é líder, liderança Poder também Mas são sete, ou seja, a perfeição A perfeição que a pessoa vai buscar Na lei dos dez mandamentos para tentar ser justificado diante de Deus, é, para ser aprovado por Deus, é, é aqui aqui uma analogia escondida, né? Nós precisamos do Espírito de Deus, o Espírito Santo para nos dar a revelação. Sua cauda, a cauda desta é, deste dragão, com sete cabeças e dez chifres, né? Nós já falamos, tendo sobre as cabeças tendo sobre as cabeças Sete coroas. A, a sua cauda, a cauda deste dragão, eh, arrastou consigo um terço das estrelas. Os religiosos eh, vão, vão, vão tentar trazer para ti uma, uh, uma interpretação que o vai aparecer um dragão. Satanás vai aparecer na forma de um dragão e, e, e, e vai, a cauda dele vai arrastar aqui. Isso é uma linguagem simbólica. Uh, a cauda deste dragão são os falsos pregadores, são os falsos profetas. E onde, onde é que eu vou buscar esta resposta? Isaías capítulo 9, versículo 15 ao versículo 16. E, e, e este, este dragão, este dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, são os líderes religiosos que já estão estabelecidos, donos de megas igrejas, com posições, com, sei lá, Formados em teologia, que vão usar os 10 mandamentos, o poder que há nos 10 mandamentos, para condenar o cristão, para condenar o, o, o crente. Aqui, as estrelas, um terço das estrelas. Lembras quando Deus disse para Abraão: Disse Abraão, olha para o céu, conta as estrelas se as podes contar, porque assim será a tua descendência. Então, estrelas são filhos de Deus da semente de Abraão, a semente de Abraão é Jesus Cristo, e é a palavra de Deus, aqueles que receberam a revelação de Cristo, que é a graça de Deus, que é o amor de Deus, que é a justiça que Deus nos deu, é Cristo a nossa justiça, é Ele quem nos justifica. Então, esses são considerados estrelas, e essas estrelas serão arrastados pela cauda, ou com a cauda, o dragão vermelho, que é aqui uma analogia, de um, de um líder religioso Vai arrastar com as suas falsas pregações Ou as suas pregações li, de forma literal Na letra vai arrastar um terço das estrelas Vai enganar quem já teve a revelação da graça de Deus Do amor e da justiça a Deus que é Cristo Então para a terra. terra Ou seja, vai tirar ele de, um, de uma mentalidade de um, Vai tirar esse cristão de uma consciência de Cristo, uma consciência da justiça de Deus, para uma consciência carnal é aqui terra, da terra tu vieste para a terra voltarás, essas estrelas que serão lançadas para a terra já estavam, a sua consciência já estava no céu em Cristo, mas elas serão trazidas ou lançadas para a terra elas vão ter que, elas vão viver de novo como como viviam antes, quando não tinham a revelação uh, de Cristo elas vão, vão viver pelo esforço próprio pelas campanhas, pelas, eh, pelo que os líderes religiosos mandarem fazer, e elas vão fazer tudo na letra. Se eles mandarem matar, eles, elas vão matar. Se eles mandarem eh, desrespeitar ou, ou até amaldiçoar alguém, elas vão fazer, porque o líder fala com Deus, só Deus fala com... Então, nós ouvimos no, no líder. Ele não nos mente, ele fala certo, porque ele é, um, é, é, é, é o nosso interlocutor entre Deus e nós. Não, Tu Deus fala contigo hoje, diretamente, através da palavra dele, que é Cristo, o filho dele. Então, uh, no céu, lugar de bênção, arrastou consigo um terço das estrelas. Um terço das estrelas são esses filhos de Deus, da semente de Abraão, que é Cristo. Vão ser lançados do céu, para a Terra, seu é que é lugar de poder e de bênção. A mente dele estava no, a mente destas pessoas já estavam já, já já já tinham despertado para o poder que Deus lhe deu, para a autoridade que Deus lhe deu em Cristo, para as bênçãos que ele tem é, da, da, das promessas de Abraão, mas ela será tirada dali, ela será arrastada dali é, pela cauda do dragão. A cauda do dragão são os falsos pregadores, falsos profetas, falsas pregações, ou está cheio no Facebook, no YouTube e dentro das igrejas, ou está cheio, qualquer um, é só para ameaçar, é só para condenar, é só para despertar consciências do pecado, lançando-as então na terra, a terra que é na corrupção da carne, lançando-as nas coisas da carne, eles vão viver de novo é, pela carne, tentar agradar a Deus a partir da carne, e isso Deus não aceita, esse tipo de adoração. O dragão, o falso Deus, Satanás, colocou-se diante da mulher, colocou-se diante da igreja, diante do cristão, diante de Israel, o Israel espiritual de Deus, que estava para dar a luz a um filho varão. Este filho varão é Cristo, a revelação de Deus em nós. Cristo, a palavra de Deus revelada. Para devorar o seu filho, né? estava para dar a luz. E, e, e depois que a mulher desse à luz, a este filho que é Cristo, que é a revelação de Deus para nós, então dragão queria devorar o seu filho, o filho da igreja, o filho de Israel espiritual, o filho do cristão que nasce dentro do cristão, cada um de nós, que é Cristo, o varão perfeito, Cristo, a palavra revelada da verdade de Deus, no momento em que a verdade da palavra revelada de Deus, que é Cristo, nascesse. O dragão queria eh, devorar, queria atacar. O livro de Apocalipse, capítulo eh, 12, versículo 4, mostra que a cauda do dragão arrastou um terço das estrelas do céu e as lançou à terra. Lembre-se que simbolicamente a cauda é um profeta que ensina mentiras. Isaías, capítulo 9, versículo 15 ao versículo 16. Estrelas são líderes religiosos ou crentes que já despertaram para a graça de Deus. Paulo, no livro de primeiras de Coríntio, capítulo eh, 15, versículo 41, diz que, eh, que nem todas as estrelas têm o mesmo brilho. No, no, nem todas as estrelas resplandecem na mesma no mesmo brilho, né? no, não tem o mesmo brilho. Estrelas são filhos de Deus, que já nasceram de Deus em Cristo. Já tem a revelação de Cristo dentro deles. Cristo vive dentro deles. E a terra simboliza algo de muito baixo, ou corrupção. A nossa carne, pronto. Tiago capítulo 3, versículo 13 ao 18, eh, dá, dá mais detalhes sobre a terra. Portanto, o versículo 4 afirma, que o profeta, versículo 4 de Apocalipse, capítulo 12, afirma que o profeta, o profeta do dragão que ensina mentiras, que é a cauda, atraiu e arrastou um terço dos líderes religiosos ou crentes. que aqui, uma analogia de estrelas, né encontra-se com uma analogia de estrelas. Em posição de poder, tá, o filho de Deus que já está numa posição de poder, ou seja, está no céu, assentado à direita do Pai com Cristo. Nós já estamos assentados à direita do Pai com Cristo para a terra. Então, é arrastado para a terra, que é a corrupção, que é o corpo. O corpo é, é corrupto, o nosso, a nossa carne é corrupta. E seus líderes religiosos, essas estrelas estavam diante da mulher, Israel espiritual ou cristão, tu e eu, hoje, na realidade da graça que estava pronta para ser entregue, para ser devorada. Devorada, que é literalmente para ser destruída ou morta. Quer dizer, a revelação. Para ser destruída, a revelação de Cristo dentro de ti. E isto, os falsos profetas estão aí, saíram pelo mundo, estão, estão prontos para atacar, devorar. E, e, e o religioso vai te ensinar, dizer que o dragão vai aparecer literalmente. O dragão é um é um pregador. o, o, o, o falso, o, o, A cauda do dragão eu faço eu eu faço profeta eu falso pregador que prega literalmente atropela toda, todo o significado espiritual né, da palavra para corromper os filhos de Deus e atirá-los na terra na terra na corrupção do pecado porque ali os sentidos falam os sentidos da carne falam mais alto e ela acaba pecando né, agradando Satanás o filho da mulher somos nós nós a mulher é a igreja a mulher é você e eu, nós, a noiva de Cristo. Nós que confiamos em Cristo como nosso Salvador, nosso Senhor. Assim que Cristo, que é a revelação de Deus, da palavra de Deus, para nós nascesse, dentro de cada um de nós, então, dragão, que essas falsas pregações eh, estariam ali para destruir essa revelação dentro do teu coração. Isto é o que significa, ou, ou quero dizer esta passagem de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 4. Irmãos, espero ter trazido uma revelação para o teu coração, uma palavra para, para, para o teu coração e que tenha esclarecido alguma dúvida, tenha lhe abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.